quer que seja pois um somente você de tudo coração Deus é eterno, não temas quando enfim tiveres que tomar a decisão. Entrega tudo a mim. Confia de todo o coração.